Oi, você! No outro vídeo nós falamos sobre a caixinha ted E aí várias pessoas nos ajudaram a fazer essa caixinha. Sim. Ficaram dando dicas é, de algumas brincadeiras nossas. a muitas não que a gente falou que já colocou aqui. Quando o Ted na nossa porta o que fazer nessa hora. E aí eu acho que o Ted está batendo porque já são alguns dias e já estamos em casa. E as ideias estão O legal dessa caixinha aqui é que tem muitas ideias que vão ser despertadas agora. Vocês calma! Você quer o da direita ou da esquerda? Da esquerda. Ok, então vamos ver o que foi que ela escolheu para nós brincarmos agora. Deixa tchan, eu ler. Tchan, tchan, tchan. Show. Caça ao tesouro. Ah, vai demorar tempo, a gente vai criar. Nós vamos eu não fazer. sei fazer caça tesouro então não sei o que é Ok. E fazer o caça-tesouro então, vai ser bem legal. Fazer o caça-tesouro. Qual vai ser a Ah, doce. tesouro. Hum, não sei. Eu tenho meus um segredos. Qual será desses três? Um doce, um brinquedo um ou dinheiro? Ah, o que será? Vamos ver então esse caça ao tesouro. Sim, deixa o que se inscreve no canal. Isso, e compartilhe com outros pais também, para que eles... Isso. E você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão assistindo. Sim. Ops. Que coisa. E quer que vai escrever as dicas do... Caça-tesouro, a gente vai na casa. A gente tá pensando o que, é que vai ser premiação. O que, é que será a premiação? Gente, meus pais estão lá na sala fazendo o caça-tesouro. E eu e o Ninho estamos aqui no quarto pra a gente não saber sobre a surpresa do caça-tesouro. E eu acho que é algum brinquedo ou dinheiro. Não que eu só gosto de dinheiro, mas sei que, que é um brinquedo talvez sim. então eu acho que é isso será que ela vai gostar da premiação dela vai achar muito... muito bobo está aqui no quarto dela está não are you ready no wait for a while why not really give more Minutes! Ok. Como a gente tá passando esses dias de quarentena, isso no mundo todo, coisa inacreditável, né? Inédita. E como a gente também tem que matar o tempo das crianças, a gente fez esse jogo do. A caixa do tédio e hoje a brincadeira então vai ser o. Um caça tesouros. Então, as temáticas, as pistas, elas estão relacionadas a, a como se proteger do coronavírus. E o que fazer também com coronavírus? Que teve um que foi sobre, precisamos ligar para elas, que é para as vovóis, espero que a gente descubra. E esse aqui vai ser, as mãos precisam ser sempre lavadas. Mas a dica das mãos é que a gente tem aqui em casa, a gente tem um... Uma arte que a gente criou, que a gente fez, que são as nossas três mãos, que foi feita de, de concreto. E aí, vamos ver se ela... Ela não, não tá aqui, se ela tivesse aqui ouvido. Então, a dica é, ela, será que ela vai saber que essas mãos é, são essa? é as mãos de, de concreto? Ou será que ela vai lá no lavabo, pensar que é boa coisa ela no lavabo? Vamos ver a reação dela. Fica comigo nesse vídeo, pra gente ver, vai ser divertido, brincadeira. Vamos então começar a brincadeira agora. Buxa mais tempo Tá lá no quarto. E aqui é, é nesse momento. I have a paper here with it. Okay? And then we're okay. gonna to read going show here. Eu ajudo com o livro, dos livros. Your... Meu? Yes. yes. Você precisa ligar. Elas, porque elas são ilumináveis. E você as... Eu amo? São muito... Muito né? Você precisa ligar. Porque são o... Não sei... Não sei... Não sei... Quem tá aqui? É um celular? Tá. Não acredito! É não é isso! Tô não, dizendo não. dentro de um tablet! Não! Você precisa ligar para elas porque elas são... vulneráveis para você... e o meu papá! A E a gente precisa ligar pra Aham. Mas a precisa ligar Aham. autor de quem? Quem sou? No, who are Roertaknab? Que ele que tá no, no papel, eu cheguei. Não é como era. Pois tem que é vulnerável? Is, think a bit, think a bit, read the papers. Você precisa ligar para ela. Yes. Porque elas são vulneráveis. So, e você é seu sempre... O where they? Where they? Yes, where are they? This na casa dela. Mas in the living room. Aqui! livros. Hum. Aqui! Eu tô nervosa que eu tô aqui. As mãos precisam ser sempre lavadas. Lavadas? Não. Na We pia. Precisa ser a pia. Está no celular. It's in the room. It's only the living room. It's only the living room. Então, está na cozinha. Just the living room. Me paper. As mãos. precisam ser lavadas. O? Tem as mãos. Ok. No. Imagine here in the room. The hands. As mãos? Yes! As mãos. Ah! Gente, eu acabei quebrando isso. Vai ser assim. I'm tapetes ah, She is good. Let's see the next one. Wow. Because the letters here. Yeah, explain to people. É, a gente. me Cheirosa, brilho e faço parte do jantar especial da família. Sou cheirosa. Uhum. Bela. Bela? É dela? Essa dela? Não tem linda essa dela? Bela? Não tem linda. Não tem linda. Uau, gente! Eu tem que ter cuidado com Yes, you have to be careful. You have to be careful. What's this one? Sou leve e delicada. A mamãe ama. A mamãe sério? Sou leve e delicada. You think that you are? <laughs> It's <laughs> <No>. you. <laughs> <laughs> no. O que é? Mamíslavo, Zébat? Sim, sou leve e delicada, mamãe. Me ama. Que estranho. Sou leve e delicada, mamãe minha. Alma. In this livro room, what's Mamíslavo? É as plantas? Which one? Vai which one? Ah, ah, ah, ah, ah, hum, é, precisamos de fazer assim mas né? ah! é fofa de fofa, fo Como é que foi a, a experiência? Foi muito legal. Ah, a parte mais difícil foi eu ficar lá no quarto isolado. Isso é muito ruim. Uhum. Teve que esperar um tempão. Teve que esperar um tempão pra gente preparar as brincadeiras para ele. Isso aí. Então esse faz parte do nosso anti-caixinha anti-tédio. E fica a dica pra você também fazer isso com os seus filhos. E não se esquece de deixar o teu like, deixa o teu comentário sim, sim. e se inscrever nesse canal também. Sim. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.